Jesus disse assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Deus dá tempo. Mas Deus prefere que você perca um título, que você perca uma posição, que você perca a saúde, que você perca um bem. Mas não perca a sua salvação. Deus espera que no auge da aflição, o ser humano se volte para Ele. E às vezes Ele não tem outra medida a ser tomada, a não ser tirar a mão. E deixar a pessoa quebrar a cara com as atitudes erradas dela.